What's up guys, hoje chegou uma caixa bem especial e eu vou abrir para vocês e mostrar porque é especial mas provavelmente vocês já estão sabendo pelo título do, do vídeo mas uh, eu vou abrir a minha placa e eu tenho mais uma surpresa para vocês também um, então vamos lá eu estou bem animado a abrir essa caixa e eu quero uh, compartilhar com vocês, porque vocês são uh, a razão que eu, eu consegui essa placa, tá? Uh, tá escrito aqui Brian Roxbury e uma uma caixa de YouTube Tá YouTube. Uh, bem legal E dentro Aqui é a carta do YouTube, eu acho que é a mesma carta que eu já recebi um, então eu já, já li Só tá falando, tipo Parabéns para conseguir 100 mil inscritos E aqui está a placa Tá mostrando o nome do, do meu canal e parabéns para passar os 100 mil inscritos um, Então isso é muito muito especial para mim gente, uh, eu quero agradecer a todos vocês que me sigam, que, que são inscritos no meu no meu canal, vocês são as melhores pessoas na internet, e no YouTube, um, e cada comentário, cada curtir que vocês que vocês deixam no meu canal, é um prazer gravar vídeos para vocês. E é isso, não sei não sei o que mais fazer para, para vocês, um, eu estou tão feliz. Estão animados receber essa, essa coisa. Um, agora eu quero mostrar algo que eu não mostrei para vocês ainda. Uma outra caixa do YouTube, mas dentro... ah Olha, mais uma carta do YouTube falando parabéns para os 100 mil inscritos. Uh, mas é do canal Gringos no Brasil, que eu fiz com o Alex. Uh, aí no Brasil. Uh, na verdade, deu certo para a gente receber duas placas. Então, eu tenho minha no meu apartamento e essa vai para o Brasil ficar com o Alex. Mas é legal ter, tipo, dois, dois canais. Uh, com, com 100 mil inscritos, um, então vai ser legal para ele ter um pla uma placa também, um, quando começamos o canal Gringos no Brasil, nunca nunca imaginamos que a gente iria chegar nos 100 mil inscritos, e mesma coisa com o meu canal, e agora ele está indo muito bem, um, é, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, uh, espero que vocês tenham uma boa semana, e tchau tchau!